eu tenho uma franquia e quatro lojas de multimar, de moda íntima são muitos itens, eu nunca trabalhei não tenho nem cadastro ainda no Mercado Livre eu queria saber se tem um estoque mínimo, se a gente seleciona e outra dúvida a maioria das marcas já tem o próprio site, como é a questão de concorrência, como é que a gente consegue concorrer com essas marcas que já tem o um site próprio? O Mercado Livre hoje ele é, junto com o Magazine Luiza e com a B2W, mais de 75% de todo o mercado de venda online, então mesmo que as marcas tenham um site próprio você tem tipo, vamos falar assim quase 90 bilhões de reais que são comprados nesses três caras que eu falei aqui, então assim, tem muito mercado, tem bilhão, acho que nem seu tanto de zero que daria ali na hora que a gente fosse colocar os bilhões então tem bastante mercado nesse ponto o ponto do estoque, o que que eu recomendo, tá? É melhor que você comece e tenha que zerar porque que vendeu do que você compre um monte de coisa e não venda, tá? Então, o que, que eu recomendo? Você tem uma curva que mais vende na tua loja, não tem? Hoje? Os Sim. itens que mais saem? Normalmente, os Sim. que mais saem ou são os que você tem reposição mais rápida ou são os que você tem maior estoque. E, normalmente, você tem a melhor margem, que são itens que você compra mais. Então começa por eles. As numerações você sabe bastante o que mais sai também. Então gasta energia com esse tipo de roupa que mais sai e com os modelos que você mais tem estoque. Começa. A gente precisa dar o primeiro passo, entendeu? Você precisa sentir o gostinho da venda. Na hora que você sentir o gostinho da venda, você vai falar, peraí, pega o teu colaborador mais esperto que você tiver de internet, bota ele para estudar, mercado livre e cadastrar. E aí bota, bota o negócio para andar, entendeu? Então nesse primeiro momento, cadastra as coisas, coloca para rodar, para você dar o primeiro passo. Deu o primeiro passo, aí depois você vem estudando e melhorando. E não gaste dinheiro extra agora. Saiu o fulfillment? Se você já estiver vendendo alguma coisa, é aquilo que você vai mandar primeiro. Conseguiu, tracionou? Aí você vai mandando uma coisinha para testar, manda um anúncio novo. E aí também você vai estar tá evoluindo como conhecimento de venda online, e o negócio vai para cima. E já vai selecionando nos seus colaboradores aí, é, alguém que entenda de, de, de computador, entenda, tipo, sei lá, mexe em Photoshop, gosta de jogar joguinho de computador, alguma coisa do tipo, sempre tem, se tiver esse moleque ou essa menina que você vai puxar, essa mulher, esse homem, que você vai puxar para ser teu braço direito para cadastrar, porque você como dono, com quatro lojas, um monte de coisa para fazer, você não tem tempo para ficar sentada lá, cadastrando o produto, aí o teu negócio também não vai andar. Tá? Então, seleciona alguém para começar a estudar e começar a colocar no ar, tá? Gostando muito. Muito bom, que bom, que bom, muito feliz.